Boa noite pessoal, eu sou o Dark Gamers, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês pessoal. Este jogo que eu estou aqui jogando é o Blade and Soul. Eu decidi trazer uma gameplay desse jogo aqui pela primeira vez para o canal. Eu espero que vocês curtam. Eu não quero até perder muito tempo, eu vou começar fazer. eu quero que essa gameplay seja uma gameplay ótima para poder mostrar o um quão bom esse jogo é. Pessoal, eu já tenho aqui nesse jogo duas personagens criadas né? que são tipo assassino. Aqui existem vários tipos de raça, dizem assim. E vocês quando começam podem criar vosso tipo de personagem, escolher a raça do personagem, entre outras coisas, personalizar, escolher a roupa do personagem. Eu não vou fazer isso porque acho que é meio chato e acho que vocês não vão querer também ver uma coisa desse tipo. Então eu vou aqui iniciar logo o jogo, né? Para não poder assim perder muito. Vamos então ver o que é que vai acontecer. Então pessoal, uh, sejam bem vindo aqui ao, ao mundo aberto do Blade Soul, este aqui é o meu personagem, o okay, que vocês podem ver, este aqui é o mundo do Blade Soul, pessoal, o Blade and Soul consiste em vários tipos de missões, quests para fazer, uh, por exemplo, este rapaz aqui é uma facção também que é aberto, este ponto vermelho que vocês podem ver no canto superior, uh, pronto, é uma missão que eu tenho que eu fazer. You must equip a weapon You must equip a weapon You must equip a weapon equip a weapon You must equip a weapon You must equip a weapon You must equip a weapon, you must equip a weapon. Sem arma, não faz não. Ok pessoal, ah, pelo visto eu não tinha minha arma equipada e yeah, aí faz sentido. Ah, isso é mesmo estúpido mesmo, eu não tinha nenhuma arma, cadê a minha arma especial? Não diga, onde ela? Ah, está aqui, está aqui. Isso é estúpido, eu... eu esqueci que eu tinha tirado a arma desse cabelo. Ok. Então vamos ver se conseguimos aumentar aqui é a nossa vida. Que é no 6. Seis... Bom, né? E agora vamos matar alguns inimigos. Tá bem, pessoal, uma coisa que é engraçado que esses jogos não conseguem planar. Que é simplesmente um uh, sprint que uh, uh, e planea espaço que é planar. Right Epá, isso vai ser easy. Não pessoal, um ponto engraçado, e engraçado nesse jogo aqui eu acho muito engraçado. É que esse jogo tem duas.. Uh, tem cavernas. Onde que a gente pode conquistar essas cavernas com o um máximo de minutos feitos, por exemplo? Eu tenho uma caverna conquistada onde que eu consegui conquistei em um minuto de. 80 segundos consegui conquistar uma caverna tão rápido assim. Por isso, esses minutos vão contar para o ranking é também do jogo. Eu não sei a que rank estou. Normalmente isso vai dizer, acho que dizem um o ranking diário onde nós ficamos, né? Então... Opa, uma vez vamos claro. Isso bom. é bom. Pessoal, como vocês podem ver, aqui embaixo, né, a gente tem os números de ataques que podemos usar. Vários combos que podemos fazer para usar. Então, eu usar uma bomba, por exemplo. O Z é uma bomba. Como eu já disse, pessoal, eu estou usando um plato assassino. Que, por acaso, é muito bom mesmo para ser usado. Eu já referi, eu estou fazendo uma missão, ok? Que eu, pelo visto, deixei ativada e isso é muito bom. Ahn. que Já percebi, Deixem o vosso like, comentem o vídeo. E te... claro, podemos ter mais algumas primeiras voltas aqui e depois trazer mais, mais gameplay desse jogo. Por certeza eu vou trazer mais gameplay desses jogos jogo. Vamos lá, vamos o Vamos eu vou tentar trazer com os amigos, com os amigos para ali. com o chefe de Não, pessoal, no mapa às vezes aparecem os tipos de missões como isso. Deixa-me abrir o mapa para poder explicar. Este ponto amarelo que está aqui é uma missão principal. Depois tem uns pontos que são azuis e uns pontos roxos são missões secundárias. Algumas. O azul é um, é um ponto de missão secundária. O O roxo. É uma missão onde a gente vai conseguir aumentar os nossos poderes, onde vocês vão aprender mais sobre os poderes, as powers e entre outras coisas. Pessoal, vocês podem estar a notar um pouco de uma falha aqui no gráfico, isso é por causa que, como eu estou a gravar agora, né? Então vai dando esse ponto de falha. Pessoal, agora a gente tem que seguir para onde eu aqui no mapa. A gente tem que ir para essa caverna, onde está aqui indicada. Para poder fazer uma missão lá dentro, especial. Então vamos seguir até a caverna se possível. Vamos lá. Praticamente, esse, esse gameplay vai ser assim segundo tempo muito pequeno. Pessoal, não quero saber o mesmo ponto interessante desse jogo. É que vocês conseguem andar em cima da água, nadar na água. Na, na, não bem nada, nem também nada mas mais. Estão dando uma parte Ok, então, conseguimos planar, né, saltar de uma montanha para outra, há muitas coisas show que são muito interessantes e que vocês vão gostar de fazer. Go então pessoal, uh, eu só vou completar a missão daqui da Masmora, para uh, não... como com gameplay mesmo, essa gameplay aqui, para vocês terem uma noção de como é que é o segundo que é o Blade in Soul. Então vamos completar essa missão aqui da Masmora e para vai tomar bateria, e condição já que eu estou jogando quase um bom, bem com FPS muito baixo. Estou jogando com um FPS muito baixo aqui. Isso não é uma coisa que eu então, Vamos ver o que conseguimos fazer aqui. Por acaso, pessoal, aqui tem vários cheios de combos que são muito interessantes. Ainda por cima, personagem que eu tenho que é um assassino. Os combos dele é muito interessante, que se põe ele para ele invisível, faz, um, praticamente quase o que é que você consegue fazer para o jogo, na verdade é uma coisa é interessante para poder jogar, eu vos aconselho, se chegarem a jogar esse jogo, a classe assassina, porque é muito interessante. FPS a jogar. Então vamos que temos fazer matar alguém com isso. O que é que aquele cara de alto ah. Já pensei o que aconteceu, pessoal. Tem que se matar o líder do Dudugen. Quer dizer, dá mais morro, ok? O que é que está a surgir luzes agora também? eu também gostei de saber, mas tudo faz. Então a gente derrotou o líder. Agora a missão está completa. É só vir aqui nesta bolazinha preta e dar sair. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa pequena gameplay. Ah, não se esqueça de dar -o, o vosso like se faz favor. Comentem no vídeo o que acharam e se vale a pena trazer um pouco de desse jogo. Eu vou tentar trazer mais gameplay desse jogo, mas com pouco tempo de duração né, para não cumprir muito, fazer algumas missões especiais, tentar fazer missões com os chefes assim, tentar mostrar mais coisas desse jogo e mais mais sítios. tentar trazer outras coisas né, mas também, uh, espero que tenham mesmo gostado e até o próximo vídeo pessoal, muito obrigado.